Eu sou a professora Iglesi, como você já mesmo disse, sou do Departamento de Arte, sou formada em Pedagogia pela Unicentro também, formada em Arte pela Faculdade de Artes do Paraná, estudei e fiz um curso chamado Estudos Adicionais pelo Instituto de Educação do Paraná, na área de deficiência visual. E, concomitante as minhas atividades da Unicentro, sempre eu desenvolvi um trabalho também na rede estadual do ensino com, na área da deficiência visual